Depois que eu terminei a minha competição nas Olimpíadas, eu já voei pra casa, porque eu super queria ficar com a família, eu tava com muita saudade das crianças. Assim, embora eu não tenha conseguido, não fiz nem longe do meu melhor, é, eu, me, eu consegui aproveitar, eu me diverti. Eu curtia o apoio da torcida, eu consegui fazer o melhor que eu tinha naquele momento. Por mais que aquilo não fosse o meu melhor, eu falei assim, cara, eu lutei, eu tentei. Lógico que eu queria ter ido melhor, mas... Eu consegui me divertir, eu olhava para a arquibancada e falei, cara, aproveita isso, porque esse momento é muito único, então eu consegui me divertir.